Bom, porque você é uma pessoa muito experiente e, e com certeza, a sua, a, sua, o seu, a sua argumentação seria bem fundamental. Eu pergunto o seguinte, nós estamos em plena pandemia e, e, e cenários pandêmicos no passado, principalmente na Europa, né? nós temos aí como referência, na época do, dos trabalhos do Isaac Newton, né? na Inglaterra do Isaac Newton, né? de, uma, de um cenário pandêmico. Eu pergunto, é, o, o mundo de hoje O mundo de hoje faz diferença os, ah, Principalmente com os meios de comunicação Que nós temos né? Tipo inter, com o uso das redes sociais Com a internet Para o um mundo do século 17, Da época do, do Newton né? que, que diferença isso poderia provocar No, no, no sentido crítico né, da informação é O que, que é que você poderia nos dar uma luz sobre essa reflexão entre o, o mundo moderno hoje, de uma comunicação imediata, né? uma população quase 7.8 bilhões, eu acredito que dez vezes mais, dez né? vezes mais do que era a população de, do século XVII. O né? que, que você poderia, é, no seu entendimento, o que, que você acha que há informação principalmente aquela informação dada pelos pelos letrados, né, e aqueles que eram de uma forma geral na época que uma a ignorância era bem maior, né, os, os analfabetos de uma forma geral era bem maior, isso situando na Europa. Essa minha reflexão faz sentido, professor? Otero?